Roma antiga. Graças a essa grande civilização romana surgiram grandes inovações. E com essa pequena cidade surgiu um grande imperio um dos maiores daquela época. E atualmente Roma se localiza na Itália, Aquele país que se parece com uma bota. Voltando ao ponto os romanos têm muito a nos mostrar envolvendo muitas coisas importantes para várias culturas de atualmente. E nesse imperio há várias características muito interessantes que podemos nos aprofundarmos. E elas são... A origem mitológica, a origem histórica, a república romana, a expansão e formação do império, os principais imperadores, luta dos gladiadores, pão e circo, a cultura romana, a religião romana, a decadência do império romano, e seu legado então vamos lá. Origem mitológica, Rômulo e Remo. Os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados no rio Tibre, na Itália. Resgatados por uma loba, que os amamentou, foram criados, posteriormente, por um casal de pastores. Quando se tornaram adultos, os gêmeos retornaram à cidade natal de Alba Longa e ganharam terras para fundar uma nova cidade, que seria Roma. Origem histórica, de acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica, gregos, etruscos e italiotas. Na região, desenvolveu-se uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade, naquela época, era formada por patrícios, nobres proprietários de terras, e plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A República de Roma A República Romana teve início em 509 a.C. a partir de uma revolta dos patrícios que tirou do poder a monarquia etrusca. Esta fase da história romana vai até o estabelecimento do Império Romano em 27 a.C. Senado, poder legislativo, os 100 senadores, patrícios, eram escolhidos pelos cônsules. Estrutura política da República Romana, Consulado, Poder Executivo, composto por dois cônsules; Senado, Poder Legislativo. Assembleia dos Cidadãos, composta por Patrícios, elaborava leis que eram promulgadas pelo Senado. Ditadura, convocada pelo Senado em períodos de crise social ou política. Pretores, Poder Judiciário. Sensores, responsáveis pela classificação da sociedade de acordo com a renda. Edis, administradores municipais. Questores, responsáveis pela administração dos recursos financeiros. Lutas sociais entre plebeus e patrícios. Causas, insatisfação dos plebeus com a falta de direitos políticos e posse de terras. Esta insatisfação se transformou em revoltas sociais entre plebeus e patrícios. Através das revoltas, os plebeus conquistaram vários direitos sociais e políticos. Fim da escravidão por dívidas. Criação dos tribunos da plebe, direito a vetar decisões do Senado que fossem prejudiciais aos plebeus. Igualdade civil, liberação de casamento entre plebeus e patrícios. Igualdade religiosa, direito de atuarem como sacerdotes, e ampliação de direitos políticos, eleger representantes para diversos cargos políticos. Conquistas militares foi a partir do século III a.C. que os romanos começaram a fase de expansão territorial, através de conquistas militares. Após derrotarem os cartagineses nas guerras púnicas, os romanos passaram a controlar o mar Mediterrâneo. Em seguida, os romanos passaram a atacar outros territórios como, por exemplo, Círia e Macedônia. Em 59 a.C. foi a vez da região da Gália ser atacada pelos romanos, comandados por Júlio César. Formação e expansão do Império Romano No Após dominar toda a península itálica, os romanos partiram para as conquistas de outros territórios. Com um exército bem preparado e com muitos recursos, venceram os cartagineses, liderados pelo general Aníbal, nas guerras púnicas, século III a.C. Esta vitória foi muito importante, pois garantiu a supremacia romana no mar Mediterrâneo. Os romanos passaram a chamar o Mediterrâneo de Nostrum nosso mar. Após dominar Cartago, Roma ampliou suas conquistas dominando a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a Trácia, a Síria e a Palestina. Com as conquistas, a vida e a estrutura de Roma passaram por significativas mudanças. O Império Romano passou a ser muito mais comercial do que agrário. Povos conquistados foram escravizados ou passaram a pagar impostos para o Império. As províncias, regiões controladas por Roma, renderam grandes recursos para Roma. A capital do Império Romano enriqueceu e a vida dos romanos mudou. Principais Imperadores Augusto, 27 a.C. 14 d.C. Tibério, 14 a 37 Calígula, 37 a 41 Nero, 54 a 68 Marco Aurélio, 161 a 180 dos. 180-192. Augusto, Roma, 23 de setembro de 63 a.C., Nuvlana, 19 de agosto de 14, foi o fundador do Império Romano e seu primeiro imperador, governando de 27 a.C. até sua morte em 14 d.C. Nascido de Caio Otávio, pertenceu a um rico e antigo ramequestre da família plebeia dos Otávios. Depois do assassinato de seu tio-avô Júlio César em 44 a.C., o testamento de César nomeou Otávio como seu filho adotivo e herdeiro. Tibério Tibério Cláudio Nero César foi imperador romano de 18 de setembro do ano 14 d.C. até a sua morte, a 16 de março do ano 37 d.C. Era filho de Tibério Claudio Nero e Lívia Drusa. Foi o segundo imperador de Roma pertencente à dinastia Júlio Claudiana. Sucedendo ao padrasto Augusto Calígula, Caio Júlio César Augusto Germânico, também conhecido como Caio César ou Calígula, foi imperador romano de 16 de março de 37 até o seu assassinato, em 24 de janeiro de 41. Foi o terceiro imperador romano e membro da dinastia Júlio-Claudiana, instituída por Augusto Nero, Nero Cláudio César Augusto Germânico, 15 de dezembro de 37 depois ponto de Cristo. Roma. 9 de junho de 68, foi um imperador romano que governou de 13 de outubro de 54 até a sua morte, a 9 de junho de 68. Acendeu ao trono após a morte do seu tio Cláudio, que o nomeara o seu sucessor. Durante o seu governo, focou-se principalmente na diplomacia e no comércio, e tentou aumentar o capital cultural do império. Ordenou a construção de diversos teatros e promoveu os jogos e provas atléticas. Marco Aurélio. Em latim Marcus Aurelius, 26 de abril de 121, 17 de março de 180, foi imperador romano desde 161 até sua morte. Seu reinado foi marcado por guerras na parte oriental do império romano contra os partas, e na fronteira norte, contra os germanos. Comodos, em 176, seu pai o nomeou com o imperador, e até a morte de Marco Aurelius dois governaram juntos, durante a guerra contra os marcomanos. No entanto, com a morte de Marco Aurélio, Comodo preferiu, contra a opinião dos assessores do pai, encerrar a política de guerra total de Marco Aurélio e fazer com os germanos uma paz negociada, muito embora o exército romano estivesse envolvido, entre 180 e 182, em campanhas de limpeza na região da Nubiana. Comodo celebrizou-se, segundo a tradição, pelo gosto dos espetáculos violentos, concluindo, cada imperador teve sua característica, e elas são... Augusto, o pioneiro, Tibério, o paranoico, Calígula, o pervertido, aprovando grandes orgias, e em certos casos até cometendo incesto com suas irmãs, Nero, o louco que incendiou Roma, Marco Aurélio, um filósofo romano, Comodus, o maníaco sanguinário, os gladiadores, os gladiadores eram lutadores que participavam de torneios de luta na Roma Antiga. De origem escrava. Estes homens eram treinados para estes combates, que serviam de entretenimento para os habitantes de Roma e das províncias. Os gladiadores eram escolhidos entre os prisioneiros de guerra e escravos. Pão e circo, com o crescimento urbano vieram também os problemas sociais para Roma. A escravidão gerou muito desemprego na zona rural, pois muitos camponeses perderam seus empregos. Esta massa de desempregados migrou para as cidades romanas em busca de empregos e melhores condições de vida. Recioso de que pudesse acontecer alguma revolta de desempregados, o imperador criou a política do pão e circo. Esta consistia em oferecer, aos romanos, alimentação e diversão. Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios, o mais famoso foi o Coliseu de Roma, onde eram distribuídos alimentos. Desta forma... A população carente acabava se esquecendo dos problemas da vida. Assim, as chances de revolta eram diminuídas. Cultura romana A cultura romana foi muito influenciada pela cultura grega. Os romanos copiaram muitos aspectos da arte, pintura e arquitetura grega. Os benefícios romanos foram espalhados pelas grandes cidades. Eram locais muito frequentados por senadores e membros da aristocracia romana. Eles utilizavam estes espaços para discutir em política e ampliar seus relacionamentos pessoais. A língua romana era o latim, que depois de um tempo, espalhou-se pelos quatro cantos do Império dando da origem, na Idade Média, ao português, francês, italiano e espanhol. A mitologia romana representava formas de explicação da realidade que os romanos não conseguiam explicar de forma científica. Tratava também da origem de seu povo e da cidade que deu origem ao Império. Entre os principais mitos romanos, podemos destacar, Rômulo e Remo e o rapto de Proserpina. Religião Romana Os romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Grande parte dos deuses romanos foi retirada do panteão grego, porém, os nomes originais foram mudados. Muitos deuses de regiões conquistadas também foram incorporados aos cultos romanos. Os deuses eram antropomórficos, ou seja, possuíam características, qualidades e defeitos, de seres humanos, além de serem representados em forma humana. Além dos deuses principais, os romanos cultuavam também os deuses lares e penates. Esses deuses eram cultuados dentro das casas e protegiam a família. Principais deuses romanos Júpiter, Juno, Apolo, Marte, Diana, Vênus, Ceres e Baco. Decadência do Império Romano por volta do século III. O Império Romano passava por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxo retiraram recursos para o investimento no exército romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Na mesma proporção. Caia o pagamento de tributos originados das províncias. Em crise com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam a cada dia mais desprotegidas. Muitos soldados, sem receber salário, deixavam suas obrigações militares. Os povos germânicos, tratados como bárbaros pelos romanos, estavam forçando a penetração pelas fronteiras do norte do império. No ano de 395, o imperador Teodósio resolveu dividir o império em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, Império Romano do Oriente, Império Bizantino, com capital em Constantinopla. Em 476, chegou ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros, entre eles, Visigodos, Vândalos, Burgúndios, Suevos, Sachões, Ostrogodos, Hunos etc foi o fim da antiguidade e início de uma nova época, chamada de Idade Média. Legado Romano Muitos aspectos culturais, científicos, artísticos e linguísticos romanos continuam presentes até os dias de hoje, enriquecendo a cultura ocidental. Podemos destacar como exemplos deste legado, o direito romano, técnicas de arquitetura, línguas latinas originárias do latim, português, francês, espanhol e italiano, técnicas de artes plásticas, filosofia e literatura.